Fala, guys! E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos aqui, mais uma vez em um da... Manos! Tô jogando com a galera do ca... da guild do Jagan. Pessoal, gente, boa demais, velho. O Healer aqui, o Elton, tá com a gente. E o Loki também tá conosco. Loki for you. Estamos aqui fazendo a gameplayzinha porque eu queria mostrar para vocês... Agora eu mudei alguns talentos aqui E eu peguei a maioria das partes do set de 252, tá ligado? Eu só tô com a arma aqui, 278 e tá? tal Não tem encantamento, não tem nada E a gente tá aprendendo a jogar com esse boneco aqui Então não reparem Mas o... o mano, é muito divertido de jogar, velho Praticamente você não para de bater nos caras Tá ligado? E geralmente você tá top DPS Geralmente, porque ele é um fucking... Buster e tá muito divertido, mano. Tá muito divertido. Vamos ver se nessa DG aqui a gente consegue dropar alguma parada. Ó, gastar aqui o nosso raio ocular. Se eu tenho que fazer um pull maiorzinho, a gente... Ó, ele tem stun ah, em eu, área. E eu mudei um pouco a árvore de talentos, porque no último vídeo que vocês viram de Demo Hunter, eu tava simplesmente jogando com ele do jeito que eu peguei do boost né? Lembrando também, manos, que eu lembrei, antes de, de começar esse vídeo aqui, que eu tô sem a habilidade do pacto, velho. Tá ligado? Olha o estraguinho. Que é isso, que Aqui vai ser bom. Amigo, Aqui vai ser estamos muito, estamos muito bom então. não? Ninguém. Ninguém! Ah, tem o salva também, ó. Que no último vídeo eu tava sem salva velho. Um no último vídeo eu não tinha visto que o salva tava, era um talento. Só Já que eu bati, palas e estou bom. Meu apelido é raça crânia. <risos> Toma meu escudo. <risos> Olha O loque falando aqui, mano. O primo dele criou o DH ontem. Vamos e na parte da noite o DH dele já tava batendo mais que ele. O cara, tá quebrado mesmo, velho. Na moral. Mas se bem que, se você for ver, a maioria das classes do U agora nesse prepé tá meio quebrado, né? Vamos ver se ele vai manter, assim. Vamos dar um salvo aqui. Eu tô sem o CD, mano. Se tivesse o CD, dá pra... Não! Eles se separaram. Preciso de um álcool. E é muita mobilidade, velho. Você pula no bicho arregaçando tudo. Sabe aí? E vamos lá. Nice. A gente desiste. Acho que o hum... arranca-rabo me ajudou a desembaralhar as ideias, sabia? Muito obrigado, forasteiros. Vamos dar uma ajuda sem que a gente se localizar. Não dropei nada, né? Eu tava falando com o pessoal ali, dropei nada, amigo. Stunei, explodi, raio-ocular. É todo pack de monstro, mano. Todo pack de monstro é mais de 10 k que você bate, tá ligado? Se você é um cara que tá começando no WoW agora e, putz, não sei que classe criar e puder criar Demo Hunter... Isso aqui vai.. É, é uma é uma excelente abertura pra você entender da dinâmica do jogo, velho. Ó, vou dar um salva-view aqui. As habilidades dele pega um range absurdo, principalmente essa é uma que você corta. Essa aqui, ó. Ela fatia todo mundo, velho. Simples. Vou acordar essa aqui. Pra dar um. Ó, um raio ocularzinho só pra. Baratinar está longe demais. Três botões, cara. Três botões é vida, quatro já é luxo. <risos> Ai caramba, stunei, me eu vou, eu vou guardar um, um pack aqui pra usar salva-view E vou usar todo meu boost E um, um no boss ali Single target, vamos ver se eu vou conseguir dar um daninho da hora Eu vou guardar o raio ocular Não vou gastar nessa galera aqui Pode é que o raio ocular demora pra caramba pra, pra nascer, mas tudo bem Don't worry About a thing Ai, gastei essa skill Essa aqui também dá um dano lascado, mano é o chefe Vamos lá, vamos cá, Ó Salva, viu? Transformei Bati Cortei Raio-colar de novo Ai Galera, tá batendo bem também Não vão impedir, Dá uma caçada. Uh! É da hora, né, mano? É da hora, velho. Eu tô fudido porque agora eu fico na. Eu vou deixar esse aqui muito PVE. Esses caras tão dropando itens. Isso é normal. Mas aquele negremulho não nos deixava chegar perto. Quero ver uma coisa legal? Olha só! O Loki dropou um item ali, mano. 278. Aí é nice. Salva-viu? Cara, salva-viu. Demora pra. Fica gastando um tempão, velho. Olha esse DPS, mano. Não tem como, Cara, é muito bom jogar DH, cara. É, é porque é uma constante sensação de que você tá fazendo o seu trabalho, tá ligado? De dar dano. Preciso de um algo antes. A roupa vai molhar. Tá chovendo. <risos> Ai, mano. <risos> jogar em guild é muito fera, né, manos? O Jaga, ele soltou um vídeo recentemente... Falando que ele... Das comunidades dele, né? Da comunidade da guild dele no Nemez e da guild dele no Storm Rage. Essa guild aqui é do Storm Rage. eu mandei no, no chat da guild aqui, ó. Falando pros caras se eles queriam fazer o daman e tal. Aí, rapidão, o Elton já falou que ia curar. O Loki já veio pra poder fazer junto com a gente. Mano, e é muito legal isso porque... você vai Sempre ter uma galerinha pra poder jogar junto, manja. E se você fizer amizade ainda, meu amigo, se você for um cara de boas, aí vale a pena demais. Eu recomendo a Guild do Jaga, mano. Só tem. Ainda mais se você for um cara que gosta muito de PvP. Lá tá a nata da nata do PvP. Alto, Preciso chegar mais perto. Por enquanto esse DH aqui tá PVE, né? Mas logo, logo ele vai estar tá com um setzinho PVP também. O primeiro item que eu quero pegar dele é a Glive, mano, pra transmog, porque ela... Ai, tomei Porque a Glive dele é louca demais, mano. A Glive dele de dominação, não sei se vocês já viram que da hora que é. É muito louca. Caraca, para de me empurrar, mano. Parem aí mesmo. raio colar pra fechar? Let's go, manos. Olha outra parada que eu instalei aqui também, ó. Narcisos para vocês darem um bisu mais fácil dos meus itens, mano. Guardar a salva, viu, para um possível Big Poo aqui na frente. Preciso de um alvo antes. I need to target something first. Vamos, calma. Gastei tudo! Está longe demais! Tá vendo, mano? Um Os caras estão na mesma faixa de level que eu, tô dois cinco. Eu, eu, tô, eu tô perguntando isso, não é porque os caras tão jogando mal, tá, não, viu? Eu perguntei o item level dele, só pra vocês terem noção o quanto que o DH tá roubado no, PV, no, no PVE, mano. É muito dano. É esse raio ocular dele aqui que é, que é sua habilidade. É moral. É imoral. O Affliction, o Affliction, ele tá falando do, do Lock Affliction no do PVP. Meu amigo. É isso. Fazer meu signo errado. Stunei. Vou dar uma caçada aqui. Ih, não tem caçada. Vou dar um salva. Vai o cooler. Cara, não tem pool que a gente bate menos de 10k, velho. Simples. Eu quero ver nas míticas, nas míticas do, do... do Da próxima expansão. Vai ser insano isso aqui, guys. Puta que varia, eu tô muito ansioso. Agora eu não sei. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu up o Hulk primeiro pro level 70 ou vocês querem o DHzinho, mano. Vê aí que vocês acham qual que eu me divirto mais e deixa sua votação aí nos comentários pra gente ver qual que a gente vai upar primeiro. O problema é que o DH tá aqui. Se, se tiver fila no lançamento da expansão, fodeu, né? Não pode ter fila. Ah, esses bichos ficam dando silence na gente, mano. Tenta tá queimar eles aqui o mais rápido possível. Ó. Fica dando silence, aí você fica perdendo o time das suas habilidades Outra coisa, deixa eu mostrar pra vocês, ó, Eu tô com 25% de aceleração só Só que eu tô com maestria maestria aumenta muito o dano do caos que a gente causa Então quando ele se transforma, acredito eu Quando ele usa raio do caos, né? o pular É uma habilidade de caos, não é? Dano de caos ao longo de 2.4 segundos É, mano Maestria pra esse cara aqui no PVE É fucking insane Haiuzão Caçadona inimigo marcado. Aí single target a gente já dá uma uma tremida na base, mas não é tanto assim também não. Inimigo marcado Falva, viu? Nossa, ele Você morre antes de botar. Um nossa! Carai morreu hoje. Morreu antes de ir para outra fase. Caralho. Eita, olha quanta coisa. Ele Caralho. faz uma fase que vocês fica os bichos em volta para a gente matar, né? Sei lá o que vocês tanto procuram. É. Esta sala aqui é nossa. Boa viagem pessoal. Esta sala aqui é nossa. Mano, eu tô gostando muito de jogar o WoW, velho. da moral mesmo. Tá muito divertido se prepete. Eu tô louco pra transferir meus bonecos, tô doido pra comprar umas montarias na loja, eu tô me segurando, juro pra vocês. Se o meu cartão se eu tivesse gastado tanto no cartão esse mês, eu já tinha feito umas loucuras. Pior que a gente nem sabe onde que o DH tá de tão. Preciso de um algo antes. Precisa de um alvo, e fica sumindo e teleportando, e aparece e transforma. E é muito louco jogar trocando ideia assim, mano, tá ligado? Você conheceu os caras na PT, parece que... É, é com certeza muito mais interativo, né? Mas parece que você... Não está sozinho no mundo de World of Warcraft, amigas. Preciso de um alvo. O DH, se você for parar para pensar, mano, ele é muito bom para farm. Nossa, salva-viu castandano, nem fudendo Não sabia Não tem um alvo. Hum, Meus amigos vão comprar pra mim Imagina o low level pior, velho Nossa senhora Rugzinho no Bejelou low level dá uma sofrida, mas Depois que ele vai pegando os stacks certinhos As paradas, os sangramentos, tudo Ele vai ficando da hora de jogar O meu rugby tá muito gostoso, mano eu encaixei uma rotação nele lá, que puta que pariu. Eu tô jogando solo mix, eu tô batendo mais de um, de um milhão no solo mix. Eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo de solo mix aqui. E eu vou gravar. Calma, o próximo vídeo com, com certeza vai ser a gente jogando de solo mix. Fiquem trunks. Mas eu só queria mostrar pra vocês isso aqui, cara. 258. Eu não sei como que. Por exemplo, ontem eu joguei com Pala, o Pala tava 290, eu acho, de leva alguma parada assim. Ele era tanque e ele tava batendo 40k nos pools, tá ligado? Ele tava batendo muito nos pools, mano. Aí eu fiquei feliz de eu estar tá batendo. Batendo tão bem pro meu item level. Tunei. Ó, o oh, raio-cular, que delícia! Mano, olha a limpa. Desintegra, mano. Desintegra. Beijo de lua bom jogar com o Hunter. Foi meu primeiro char. Hunter. Hunter. O que temos tá aqui? Os cachorrinhos de Alex Praça, eu? Tá eu. Toma o stun, Huli. Toma o stun. Caralho, velho. Malhei peito hoje. Jesus amado. You guys need. Uh, o cara tá perguntando se a gente precisa de alguma coisa. Eu nem peguei o drop. Ah, não dropei nada. Ok. Tô dropando nada. Tô dropando que a Maria dropou atrás da porta. Desculpa, Marias do mundo. Mas tá foda de drops. salva viu Olha, dá pra castar andando salva viu velho. Como se já não fosse roubado do suficiente. O tiro certo do Hunter, realmente que a galera tá falando no chat aqui, o tiro certo do Hunter Tá destroçando, mano Destroçando Eu vou mudar o meu Hunter pra Eu vou aproveitar Esse evento que tá tendo, né da, da, Dos primevos lá, e vou pegar e vou comprar meu, Um arco pro meu Hunter, porque eu só tenho Arma de hate, né, porque eu jogo de De melee com ele Hum... É o gringo oferecer um item ali mesmo. Cara, que... Esse é o um Monk? Esse é o um Monk? Que... Ué, que estranho. Não é o um Monk, não. É o Pala? Que? Não vou gastar recursos. Estão dar uma segurada dos meus recursos interrupts. A vontade de usar raio ocular <risos> é muito... É muito uma pessoa só. É, mano. Falar pra vocês, viu? Already gave it to the warrior. He has the lowest gear. No problem. É, boa. Cara, do item pro. É legal isso, mano. Quando você estiver farmando e você não precisar do item, guarda. Ó. Estudei. Perceba. Salve, viu? Transformei! Arregacei! Mais um raio The biggest combo ever! Mano! <risos> Dessa classe! Aqui eu fiz o combo completo, mano. Aqui eu não resisti, é não. De um alvo. Nossa, que pool gostoso, velho. Ah, oh, o Loki desconectou, mano. Não podemos permitir que isso aconteça. O disco se perdeu no tempo. Agora é a vez de vocês. Vamos ver se o Loki volta. Pedir pro tanque esperar aqui o maninho caiu. Para ele pegar o último boss. E. E. Eu acho que ele vai voltar. Época da chuva, né? Deixa eu ver se ele vai voltar. Eu acho que tinha. Ele falou que tava chovendo lá. Deve ter caído a internet dele. Vamos esperar pelo menos um minutinho ou dois. Às vezes foram for um descer rápido, né? Cara, mas e aí, o que, que vocês estão achando, mano? Falando sinceramente agora pra vocês, velhos, eu, eu, eu vou postar o meu vídeo de Rug na solo Mix, aí vocês vão analisar e vão falar se vocês preferem que eu jogue de DH no começo da expansão agora ou que eu upe o Rug. Cara, Rug é sensacional, tá ligado? Só que é uma dinâmica totalmente diferente. A beleza do outro WoW tá nisso. Cada classe é totalmente diferente da outra, tá? Tem algumas similaridades, alguns interrupts, né? Interrupts, stun, é, mitigação, são coisas que são similares, porque é da mecânica do jogo. Mas cada classe tem o seu toquezinho ali, é o seu must que define ela. Então, mano, tô gostando de jogar com esse boneco aqui, você é louco. Eu ainda tô com transmog feião. Imagina a hora que eu gente vai com transmogão louco. Aí... Babicho, nice. Thanks for reaching. Puxei o Wi-Fi sem querer. O <risos> que acontece? Bom que voltou meus CD's, mano. Termina o raio e ele aumenta a aceleração, velho. É um talento que você coloca. Isso fica muito bom. Eu fiz o Kumbom. Mas o Kumbom 5-target tá meio. Vai dar tempo de dar mais um raio ocular nessa luta aqui. Cara, é hora que colocar Eu não sei qual, qual pacto é melhor pro DH, mano. Mas fechando essa dungeon aqui, eu vou lá correr atrás disso. Tomara que seja algum que aumente algum atributo, meu. Pode ser até passivo. Boa, time. Nice. pro cara aqui. Good run. Olha, mano. Ai. E eu já tenho, bosta infinito. Ai, cara, eu já tenho Justo esse item, mano Ai, dropei Dropei repetido, mano Que bosta, e não dá pra passar pros caras Rapidão <risos> Valeu, mano deixa, um, deixa eu linkar aqui Mano, muito bom, velho. Valeu pela run. Peguei um item também boa. Show. O que, que é isso? Garra transgressora. Eu quero, eu quero. Eu quero! Através do tempo, rouba o poder do seu futuro, ganhando. De... Ah, intelecto. Depois. Não, não quero não. Intelecto. Eu tava do lado dele. Depois. Per... Ganha intelecto, perde intelecto. Não, mano. O bônus aqui de aceleração é muito bom, mas usar. Bagulho de intelecto aí não dá. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Mais um videozinho de Demon Hunter. Tá? Essa, essa Dungeon Udaman. Tá muito legal pra você testar seus personagens, tá? Então eu recomendo muito que você faça o evento pra poder pegar um gear e já bote eles pra fazer essa dungeon aqui. Porque além de dropar item 278, você ainda vai ter a chance de ver o potencial da sua classe pra nova expansão, tá? Os talentos que eu tô utilizando são esse aqui por enquanto. O que eu não tinha colocado no último vídeo era o salva-view. E eu lembrava que no Legion salva-view depois de raio-ocular dava um dano muito bruto. A gente testou, foi bem legal mesmo. E outra coisa, eu tô sem a habilidade do pacto Vou colocar pra gente ver também nos próximos vídeos aí como é que vai ser Infelizmente nessa run aqui eu não dropei nada Continuo 258 de tem level, mas não tem importância Acho que a gente bateu um papo legal E recomendo demais pra vocês a guia do Jaga no Storm Rage Eu tô na do Storm Rage e tô na do Nemesis também Mas eu pretendo futuramente trazer o meu Hulk e meus outros personagens também Pro Storm Rage, beleza? Um beijo pra todo mundo Obrigadão por terem assistido esse vídeo aqui Fiquem com Deus e até o próximo vídeo É nóis